Olá, boa tarde a todas e todos que estão participando da Feira Internacional de Mestrados da QS. A gente está aqui para apresentar um pouco do nosso projeto, que é o projeto Igualdades Tem. Gostaria de começar apresentando a nossa equipe. Aqui hoje nós temos a Luciana Nascimento, que é pesquisadora pós-doc na Copa FRJ, e Scrum Master na IOSIS. O Luiz Felipe Coimbra Costa, que é pesquisador doutorando no LUDES no Laboratório de Ludologia e Engenharia e Simulação do pesc cop e também participa da pesquisa no Instituto Superior Técnico da Universidade de Lisboa, e eu sou pesquisador pós-doc também no pesc cop Além da nossa equipe principal, nós temos na equipe consultiva um conjunto de professores e pessoas que nos ajudam a, a conduzir esse projeto, somos muito gratos a todas elas, e o nosso projeto ele começou, o Igualdade STEM, em julho de 2020, e a primeira aplicação do framework da saga Unesco para entender como está a situação da igualdade de gênero em STEM no Brasil. Nós temos duas ações paralelas, vocês podem conhecer mais sobre elas no nosso site, que é igualdadestem.com. A primeira delas é a análise da paridade de gênero a partir de estatísticas sobre o mercado de trabalho e o ensino superior em STEM. E a segunda é o levantamento de iniciativas voltadas para a promoção da igualdade de gênero em STEM. Então, nós temos um catálogo de iniciativas, vocês estão vendo agora, e temos uma série de dados, série de pesquisas publicadas sobre o assunto. A gente teve a alegria ao longo do tempo, desses quase dois anos, de poder democratizar e compartilhar esse conhecimento que a gente produziu. Então, aqui tem alguns desses momentos, é, onde a gente teve a oportunidade de fazer isso, e na mídia, né, e dentro das, das empresas, no na academia, então, de diferentes formas, a gente foi capaz de levar esse conhecimento essa discussão é, de uma forma mais ampla para a sociedade. Queria trazer um pouco dos nossos resultados, do ponto de vista estatístico, e depois a gente vai falar um pouquinho de outras perspectivas. Então, os últimos dados que a gente tem, a gente é capaz de perceber o quanto que as mulheres têm uma participação reduzida, comparada aos homens, é, percentualmente, né, no número de formandas na área de STEM. Então, a gente vê que... De maneira geral, no ensino superior, as mulheres têm uma participação maior né, na graduação, 60%. Nos cursos não STEM, a participação feminina é maior ainda, 66%. Nos cursos STEM, ela cai para 33%, ou seja, metade do que ela é nos cursos não STEM. Um outro gráfico que a gente considera importante, um outro dado, é com relação ao, à perspectiva histórica da participação feminina no total de formandos. De 2010 a 2019, a gente teve uma variação, um aumento de 29,5% para 33,7%. É, apesar de ser um aumento, ele é um aumento muito pequeno, perto do que a gente precisa fazer para chegar no patamar mínimo, que é de 45% da participação de qualquer um dos sexos. É, e para chegar nesse patamar da participação feminina, a gente ainda levaria 24 anos no ritmo atual. Olhando para os cursos de STEM, a gente percebe que em vários deles a gente tem a participação muito reduzida é, das mulheres, do ponto de vista, da, como eu comentei, da quantidade de formandas. Né? É, a gente tem 13 cursos apenas de 122, nos quais a participação feminina é, ou masculina é entre 45 e 55, ou seja, a gente tem a paridade de gênero só nesses 13 cursos. Aqui à esquerda a gente vê os 20 cursos com mais alunos e alunas, na área de STEM e a gente vê alguns cursos mais preocupantes ainda, né, do que outros, como os cursos ligados à computação é onde chega a ter, no caso de redes de computadores, apenas 7% de participação das mulheres e cursos da área de engenharia como mecânica e elétrica, onde essa participação varia entre 11 e 14%. É, eu falei um pouco aqui sobre os dados, né, e, e dei uma visão geral sobre o assunto de uma forma mais estatística. E agora eu queria convidar a Luciana a falar um pouco sobre as barreiras, as dificuldades e as formas de superar essa situação na área de STEM. Olá a todos e a todas. Como o Yuri comentou, a gente foi procurar entender né, dentro da literatura acadêmica que, por que, que isso acontece, por que esses resultados estão acontecendo, esses números... Essas estatísticas que o Yuri apresentou aqui para a gente né? Então, a gente não poderia sair com ideias do, do nossa própria cabeça Apesar de eu ser mulher de conhecer vários casos femininos de motivos A gente foi olhar na literatura acadêmica, nas pesquisas O que, que os pesquisadores do Brasil já descobriram sobre essa situação E aí, uma das coisas que a gente levantou foram as barreiras para a igualdade em estênis no ensino superior Existem barreiras para as meninas persistirem na graduação as mais comuns encontradas foram discriminação de gênero, estereótipo de gênero, a segregação e isolamento das meninas dentro de um curso de, de graduação na engenharia ou outras áreas de STEM, julgamento e opressão, subjugação de capacidade né, sobre o que elas podem e não podem fazer do que elas têm habilidade ou não de fazer. Outra barreira é uma falta de exposição anterior aos temas de STEM, enquanto homens já tem muito mais tempo de exposição e de treinamento e de experiências e nos temas de STEM, as mulheres muitas vezes estão chegando naquele momento a terem essa exposição, a terem essa experiência. E isso pode gerar um medo de matemática, medo das disciplinas de ciência, por exemplo. Então essas são algumas das barreiras quando a menina já está num curso de graduação, para que ela possa persistir e terminar a formação dela. Outra barreira, um outro grupo de situações que são barreiras, são causam dificuldades de participação em trabalhos em equipe. Né? E a gente vê isso também em outras situações, como por exemplo, mesmo na, na vida já como profissional. São, por exemplo, interrupções das suas ideias, mansplaining, quando suas ideias são ignoradas, quando ela tenta falar e não ninguém presta atenção no que ela está dizendo. Quando ela dá uma boa ideia, ninguém fala nada e logo depois alguém, um homem, dá a mesma ideia, aquela ideia é valorizada, ou seja, existe uma repetição de ideias pelos homens. Quando existem estereótipos de gênero a divisão do trabalho, do tipo, mulheres fazem mais tarefas de organização, de planejamento, de gestão, e os homens fazem outros tipos de tarefa que envolvem lógica ou envolvem o trabalho em si. Falta de confiança. Da própria mulher, depois de passar por todas essas barreiras, às vezes ela tem dúvida da sua própria capacidade. E a falta de conscientização dos homens também é uma barreira, né? Porque ela está ali sozinha, lutando contra essas barreiras. Se tivessem ali outros homens também apoiando, seria algo positivo. E aquelas que conseguiram terminar e avançar no ensino superior na área de STEM? O que motivou essas mulheres? O que a gente descobriu? Alguns dos fatores são o apoio da própria escola, né? trazendo a menina aquela visão de que mulheres sim têm capacidade, têm habilidades para a área de STEM. Exposição à área de STEM ainda no ensino médio, seja em atividades, feira de cultura, feira de ciência. Apoio dos próprios professores, estimulando aquelas meninas a darem o seu melhor, a fazerem experiências da área de STEM. E, claro, o apoio da família e dos colegas de classe que não vão ali julgar e nem achar que aquilo é estranho fora do normal. dizer né? é assim, você pode, você tem habilidades na área de STEM. Então, isso são motivadores para a mulher, para a menina, decidir pela carreira de STEM. Quando ela já decide por uma carreira de STEM, os motivadores continuam sendo o apoio da família, amigos e colegas de classe, o apoio da própria instituição, trazendo ali algumas atividades, trazendo essa ideia de paridade de gênero para dentro da instituição e, claro, o apoio dos professores dentro de sala de aula, não fazendo segregação, não julgando as mulheres como incapazes de estar ali naquela área de STEM. E a gente descobriu também uma série de estratégias aí publicadas para atingir a igualdade de gênero em STEM no ensino superior. Uma das estratégias, algumas estratégias, estão muito focadas em aumentar a participação de mulheres em competições tecnológicas. Já se viu que isso é muito interessante, que isso é muito estimulante para as meninas. Mas, para que isso aconteça, percebeu-se também que é importante ter um ambiente amigável, com espaço de diálogo, e ter mulheres como parte do corpo técnico ali, na corpo técnico de avaliadores nas competições, não apenas homens. Tá? Uma outra estratégia. É incentivar o interesse das meninas em STEM. Então, combinando com aqueles motivadores que a gente já viu anteriormente, algumas dessas estratégias envolvem treinamentos nos temas de STEM, inclusão dos professores nesses treinamentos, para que eles possam continuar incentivando aquelas meninas que participaram dos treinamentos, e o uso de role models, que é uma estratégia bem interessante. Né? Quando você já cresce, você vê que outras mulheres já ali passaram por esse caminho criaram muitas coisas, e assim a gente percebe que, ok, elas conseguiram, eu consigo também. E aquilo deixa de ser algo fora do comum, já que eu tenho modelos, né? tenho pessoas do sexo feminino, do gênero feminino, ali me trazendo uma inspiração. Para falar um pouco sobre isso, eu vou pedir ao Luiz que fale aqui um pouquinho com a gente. Bom, obrigado, Luciana. É, olá a todas e olá a todos. É, depois da apresentação inicial do Yuri, né, mostrando os dados que a gente já pesquisou e verificou esse problema que existe, né, e órgãos internacionais como a Unesco a ONU também estão cientes dessa questão, a Luciana apresentou ali para a gente é, as barreiras, né, as motivações as estratégias, e agora eu vou falar um pouquinho sobre uma das estratégias né, que a gente também conduz, que é uma iniciativa. Eu vou compartilhar a tela... que é a Jornada da Heroína Aprendiz. A Jornada da Heroína Aprendiz, né a gente costuma falar também em inglês, é a Heroines Learn Journey. Ela é baseada na, na tese de doutorado, no caso, na minha tese de doutorado, na, na, nas pesquisas, e ela tem a supervisão da professora Ana Moura Santos, do Departamento de Matemática do Instituto Superior Técnico da Universidade de Lisboa, e também do Geraldo Shechel que é professor da COP UFRJ. Então, essa iniciativa da Jornada da Heroína ela foi fundamentada né, em jornadas heroicas. Né? E a gente buscou é, identificar e entender o que, que era uma jornada heroica né, na, vers na versão masculina, através do trabalho do Joseph Campbell e um conceito criado dele, conhecido como monomito, mas também nas versões é, femininas. Né? No caso, a gente pesquisou a Malra Murdoch, que criou a jornada da heroína. A diferença dessa nossa jornada da heroína aprendiz, que a gente criou e, e desenvolveu um modelo, né, é, ela está basicamente em função de que também tem uma série de desafios, ela é ligada a uma transformação, só que uma transformação para a área da educação, não necessariamente para uma transformação espiritual. Então, esse trabalho que a gente já desenvolveu, que funciona como uma iniciativa, né, ele já está sendo aplicado né, na plataforma de ensino à distância do Instituto Superior Técnico, na Universidade de Lisboa, e basicamente com duas ações paralelas. Né? Uma delas, a primeira, é pegando esse metamodelo que a gente desenvolveu, da jornada da heroína aprendiz, e aplicando num curso, como um projeto piloto, né, um curso de machine learning com matemática e ética, e também funcionar como um framework né, que pode ser disponível para aplicação em outros cursos das áreas de STEM. Como a Luciana comentou, né, uma das estratégias também para favorecer e melhorar a confiança né, das mulheres nessas áreas, a gente identificou é, como muito importante a questão dos role models, né, que são bons exemplos de mulheres, e a gente aplicou vários exemplos, né, e várias entrevistas de grandes mulheres na, na, nas áreas de, de ciência, tecnologia, engenharia e matemática, fazendo com que o curso, né, que era um curso tradicional de, de disponibilizado numa plataforma de ensino a distância, se tornasse um, um curso com equilíbrio de gênero, né, para ter mais imagens, mais narrativas e mais entrevistas com mulheres também. A gente, dentro das pesquisas que a gente realizou, a gente identificou que grande parte dos cursos que estão disponíveis hoje em dia eles têm predominantemente uma linguagem masculina e predominantemente é, imagens de homens, né? ou engenheiro, né? ou cientista. Então, é uma das coisas importantes que essa é, jornada que a gente desenvolveu, que é a jornada da heroína aprendiz, é estar tá, é, desconstruindo essa questão de que as mulheres não podem né, ser engenheiras, cientistas, matemáticas e relacionadas com essas áreas da tecnologia. Então, é... Esse curso está disponível, a gente atualmente teve mais de 360 inscrições, o curso no momento ele está é, ainda aberto, né? ele vai terminar dia 30 de junho. Esse curso também teve o suporte né, do programa Erasmus da, da Comunidade Europeia e foi uma necessidade de um outro projeto, né, que chama-se Woman para poder melhorar a questão da igualdade de gênero nas áreas de STEM. É... Esse curso, atualmente, que nós estamos aplicando a Jornada, né, como eu tinha dito, ele tem, já teve mais de 360 inscrições, e um, uma das questões que a gente acha muito positivas foi também uma parceria que a gente fez com uma cidade de Minas Gerais, no caso, a cidade de Recreio. Né? A cidade de Recreio, em Minas Gerais, ela disponibilizou o laboratório de informática da escola né, para que a, as estudantes dessa cidade pudessem estar fazendo o curso de forma também presencial dentro do laboratório. Né? Isso por quê? Porque são meninas com idade em média de 15 a 16 anos e que elas tinham dificuldades de, de, de ter acesso tanto à internet quanto ter acesso a equipamentos também de informática, né? notebooks, para poder fazer o curso. Então, através dessa, dessa parceria com a escola dessa cidade de Recreio, Minas Gerais, a gente conseguiu estar disponibilizando também essa formação para essas jovens meninas aí de uma cidade do interior no Brasil. Além, claro, da presença de é, público de Portugal. Né? Tem muitas mulheres também de Portugal que estão se desenvolvendo e fazendo esse curso da Jornada da Heroína. E aí, a gente já está pensando também no outro novo curso que a gente vai conduzir, aplicando a Jornada da Heroína né? e dialogando com a comunidade PHP Woman, que a gente prevê está criando um curso aí introdutório, né, que possa é, ajudar na lógica de programação e na fundamentação também da linguagem de PHP. E aí eu termino então aqui, né, convidando a todas e a todos a estarem lá entrando no nosso site, né, .com, ou se quiser também entrar em contato com a gente ali, tem o um e-mail aí igualdadeistem@gmail.com Esperamos que tenham uma boa conferência, uma boa, um bom evento no dia de hoje e um até breve, nos vemos em breve.